Tchau, como está? Aparição extraordinária por aqui, porque eu vim correndo contar para vocês o que diz a música ganhadora do Festival de San Remo 2020, que terminou ontem. E, nossa, foi muito lindo, foi um espetáculo muito lindo. O festival completou este ano 70 anos e talvez por isso, não sei se foi por isso, mas eles convidaram os maiores artistas da atualidade, os maiores nomes da música italiana, Teve Biagio Antonatti, teve Didi D'Alessio, Laura Pausini, teve Tiziano Ferro e não quero ser injusta aqui não falar de alguém, porque realmente foi muito bonito. Se você quiser, gostar e tiver a oportunidade, é, vai lá no site da Rai, da de Rai, é estranho falar Rai. Vai no site de La Rai e provavelmente ali tem programa gravado para que você possa assistir. A música ganhadora do Festival de Sanremo 2020 foi. Dan, dan, dan, dan. O título da música é Fair Umore e o cantor é Diodato. Vamos ver sobre o que fala essa música? Então bora lá! Antes de começar com a tradução em si, gostaria de ler aqui o que a, a declaração do cantor sobre a música e depois eu explico o que ele quis dizer aqui so, Fai rumore è un invito ad abbattere le barriere dell'incomunicabilità, le distanze pesanti create dai silenzi, ha spiegato Antonio Diodato, 38 anni, pugliese, e ha aggiunto «Questo brano è un invito a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni del non detto dove muore ogni umanità, è un atto di ribellione che ha l'amore come finalità nel senso più ampio possibile». Em outras palavras, ele disse Fairo Mora, que é o título da música É um convite a abater as barreiras da incomunicabilidade As distâncias chatas, pesadas, criadas pelo silêncio Explicou, explicou Antônio Diodato, 38 anos Pugliese, ou seja, da região de Puglia E complementou esta música é um convite a far-se sentir, ou seja, a ser ouvido, a fazer com que te ouçam, a não sufocar no silêncio delle incomprensione, a não sufocar no silêncio das incompreensões, do não dito, del non detto, do não dito, onde morre toda a humanidade. É um ato de rebelião que tem o amor como finalidade no sentido mais amplo possível. É uma música muito romântica que fala, se trata provavelmente de um casal que é, está passando por uma crise ou terminou. E o silêncio é ensurdecedor, digamos. Ai, que poética que eu tô. Pois bem... Já diz o título dessa canção, fai rumore, fai rumore, o que significa? Esse fai, ele está sempre aqui, né, sempre segunda pessoa, tu, mas fai pode se referir ou ao presente do indicativo, né, você faz barulho, rumore, barulho, você faz barulho, como pode ser também imperativo, faça barulho, então vamos ver aqui o que diz a música. Ele começa dizendo Sai que cosa penso? Que non dovrei pensare Sabe o que Acho ou o que penso Que cosa, que cosa? Literalmente que coisa Sabe o que penso Que não deveria pensar Que não dovrei pensar Que se poi penso sono un animale Seria um Porque se penso Sou um animal e se penso, tu sei un'anima. E se penso em você, como eu gosto desse que penso? Dessa formação assim do italiano, né? Eu que penso, aí eu penso em você. Então, esse penso em você, você é uma alma, é unânima. Ma força é questo temporale che mi porta da ter. Mas talvez é este temporal que me porta, me leva da te, até você, eu só não dovrei me trovar sem ombrello. E eu sei, não deveria aparecer. O sentido aqui é não deveria aparecer sem um guarda-chuva, aunque se o capito que o mesmo se entendi que o capito que per quanto eu fuga torno sempre a te, per quanto eu fuga, por mais que eu fuja, torno sempre a te, volto sempre para você, aí agora aqui é o, o refrão, que fai rumore qui, olha aqui, que fai rumore qui, você que faz barulho aqui. Então, aqui, olha só, ele está usando no presente. Você é uma afirmação, uma certeza. Você faz barulho aqui. E continua, e non lo so se mi fa bene. Né? E não sei se me faz bem. Se, tu me convier, né? se o teu me conviene. Se o seu barulho me convém, olha aqui, olha aqui, presta atenção. Ma faz humor esse si. aqui já não é, você faz. Na, na certeza que você faz aqui é um pedido né o é um imperativo Ele diz mas faça barulho sim mas esse mas faça barulho sim que não posso suportar silêncio natural e que não posso suportar este silêncio natural entre eu e você olha que legal né esse esse esse refrão que faça barulho e e não lo so se me fa bene Se o teu rumore me conviene Mas fai rumore sim Que eu não posso suportar esse silêncio natural E também Você faz barulho aqui eu não sei se me faz bem Se o teu barulho me convém Mas faça barulho sim Porque eu não posso suportar este silêncio natural entre eu e você Aí ele continua E me levado em giro Senza parlare E... Vou por aí, sem falar. Sem um posto a cui arrivare, sem um lugar onde ou, se, ou no qual chegar. Consumo le mie scarpe e forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Consumo os meus sapatos e talvez os meus sapatos sabem bem onde ir. Consumo le mie escarpe e força le mie escarpe sanno bene dove andare. Que me ritrovo negli stessi posti, que me encontro nos mesmos lugares, proprio que posti que dovevo evitare, bem aqueles lugares que tinha que evitar. E faço finta de não ricordare, e faço de conta, e finjo não lembrar. E faço finta de dimenticare E finjo esquecer Ma capisco que Mas entendo que Per quanto eu fuga Torno sempre a te Por mais que eu fuja Volto sempre a você Aí ele volta no Ritornello, o refrão Que é que faz rumore qui né? Tu faz rumore qui Aqui o pronome é Culto, porque a gente já sabe pela conjugação a qual pessoa se está referindo, que é a segunda pessoa, tu. Então, tu fai rumore qui. E não lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Mas fai rumore si, faça barulho, que não lo posso soportar. e esse silêncio natural e a última estrofe é. E não ne voglio fare a meno, oramai, di quel bellissimo rumore che fai. E non ne voglio fare a meno oramai. E não quero mais ficar sem. O sentido é esse. Fare a meno é algo dispensável. Por exemplo, e eu posso fare a meno de qualcosa, significa que eu posso estar sem aquilo. Mas ele fala que e non ne voglio fare a meno, ele não quer ficar sem ora oramai ora mai significa já, a essa altura, então ele não quer mais ficar sem. Eu, eu coloco aqui como um mais. De quel bellissimo rumore que faz, que fa meno fa menos, di qualcosa. Aquele belíssimo barulho que você faz. Eu achei a letra muito bonita e você, vocês gostaram? Escreva aqui nos comentários se vocês gostaram e se você deseja ter este PDF com a letra. Em italiano, seguido da tradução, eu vou deixar disponível no link que você vai encontrar do Clube Itália com Ana Paula. Você se inscreve lá e você baixa gratuitamente esta letra. É isso, nos vemos muito em breve, por aqui. <risos> um beijo, tchau. Ah, peraí, peraí, eu vou deixar também o um link para você ouvir a música pro clipe lá, original do Diodato, tá bom?